vai passar e nós vamos encontrar Nós vamos nos encontrar É naquilo que buscamos Sempre andamos Nossa mente e visão direcionamos Ou então nos perdemos, Pois sem rumo já estamos Tudo vai passar e nós vamos encontrar Nós vamos nos encontrar É naquilo que buscamos Sempre andamos Nossa mente e visão direcionamos Ou então nos perdemos, Pois sem rumo já estamos Alma vazia, vida escura, mente fechada Frio no cálculo, pulo obstáculo a cada tentáculo que se lançava Poucas palavras, sempre sem lágrima, sua força nunca desandava Um guerreiro sem dor e sem medo, mas sua ruína desabrochava já não tinha sentimento, na verdade era só de por dentro Era raiva na sua face, ela via o deixado e levado sua cria Ele ria de tudo enquanto sua vida destruía Foda-se pulmão e fígado pra que sorrir? Foda-se o mundo inteiro, eu já tô aqui Largado, drogado e bebo. falar isso na minha frente, eu derrubo um poru Bem pior que não admitir, seria ter que admitir Seu patrão acabava de o despedir Foi tomar algum trago pra esquecer isso aí mas tinha bem mais, pegou uns trocados, subiu no busão Pagou aluguel pro dono da pensão Dou seu radinho pro vizinho, catou uma sacola e saiu no mundão Muitas vezes só te resta solidão E se isolado, pouco que resta, parece a solução Entrou na viagem, foi pro lugar desconhecido Dormiu na rodoviária por alguns meses Foi esquecido e virou mendigo E o tempo foi passando, nada mais fazia diferença Até que uma mulher um dia na calçada Lembrou da sua face enquanto se acabava Em lágrima era sua amada Havia fugido da vida pacata Seu filho crescido não acreditava Depois de 20 longos anos Seu velho pai ele reencontrava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 Nem tudo é como a gente quer, literalmente A vida tem seus meios, vai nos levar a morte Sem conforto aquela noite, ele dormiu ao léu de novo Resistiu ao frio de fora, mas por dentro havia um fogo Parecia que seria seu último suspiro Então na escuridão ouviu-se um tiro Uma quadrilha armada, viaturas, perseguição Deitado no chão, ouviu o um sapeco, sentiu parando seu coração um furo abaixo do peito que atravessava sua costela Lado esquerdo era sua hora, só se lembrava do rosto dela No outro dia de manhã cedo, vinha animada a família perdida Tinham trazido a proposta de uma nova vida Um quarto e um emprego, mas o que tá acontecendo? Sangue em cima do papelão, IML, ambulância, polícia Minha senhora, esse mendigo foi pego dormindo por uma bala perdida Dizem que essa vida passageira é um breve aprendizado E que devemos dar valor, enquanto podemos dá-lo Que a riqueza é um detalhe nem tão importante assim E que somos todos iguais e só vemos no fim Tudo vai passar e nós vamos encontrar Nós vamos nos encontrar, é naquilo que buscamos Sempre andamos, nossa mente e visão direcionamos Ou então nos perderemos, pois sem rumo já estamos